Então antes de começar o vídeo eu quero saber aí de vocês quais os aplicativos que vocês estão usando para ganhar cashback. Tem muitos, então a gente pode discutir aqui embaixo, você comenta aqui qual que você está usando e a gente conversa um pouco sobre. Em 1999 foi criado o Mercado Libre, que foi na Argentina que ele foi criado e não no Brasil, muita gente imagina que fosse no Brasil. E em 2003 foi criado o Mercado Pago, que é o aplicativo que a gente utiliza atualmente e é dele que eu vou falar hoje. Bem, antigamente você precisava de uma maquininha dessa daqui para poder cobrar alguma venda que você fizesse, né? E hoje em dia, você não precisa mais, só com o aplicativo aqui do, do Mercado Pago, você pode gerar código, gerar QR Code, gerar link ou fazer cobrança diretamente pelo aplicativo. Então, dependendo aí do tipo de venda que você faça, se faça vendas esporádicas, você vai poder cobrar diretamente aqui pelo celular e aí você não precisa ter essa maquininha no, no começo da, das suas operações. Mas posteriormente, se você pretende ter alguma coisa maior, uma loja maior, eu te indico que uma, uma maquininha maior, né, para você ter um maior poder de fogo aí de venda. Então, pessoal, esse aqui é o aplicativo do Mercado Pago. Bem, a maioria das pessoas já conhecem ele, mas provavelmente deve ter alguma coisa ou outra aqui que você não conheça. Então, fique atento até o final do vídeo aí para você ver qual que é o é, diferencial bacana que ele tem aí para te dar cashback. Bem, primeiramente Vamos aqui as possibilidades que ele tem, você pode depositar dinheiro, transferir dinheiro, sacar dinheiro e ainda tem você tem um mercado crédito, que eles liberam um pequeno crédito aí, dependendo aí de, de 300, 400 reais, no caso eu tenho 400 reais aqui. Você pode estar comprando no mercado livre e dividindo aqui pelo mercado crédito como se fosse um cartão de crédito. Bem, eu vou aqui. O principal que a gente busca agora no momento é o ganhar cashback com ele. E aqui a forma comum que você pode ganhar cashback normalmente pode ver que esse símbolozinho aqui verde, ó, 10% off, para pagar no Shellbox é, é para combustível. Então é comum ficar alterando esse tipo de promoção aqui nesse aplicativo. Para mim, no caso, está dando aqui 10% no Shellbox. Para você, provavelmente, pode aparecer outro tipo de desconto. O interessante é estar sempre atento aqui para poder receber um cashback de leve, principalmente em boletos né, para pagar a conta. E aqui a questão aqui, ó, do cartão de transporte. Se você utiliza, você vai poder adicionar aqui crédito no de São Paulo, que é o bilhete único, ou de Curitiba, que é o URBS. Tá continuando, você pode aqui enviar dinheiro para alguém. E solicitar dinheiro nesse tipo de processo, você vai pagar aí 5% nessa transferência. Então, para a movimentação de cartão de crédito, não é interessante. E aqui o que eu acho mais interessante aqui é nessa parte de descontos. Que ele vai te mostrar, de acordo com o GPS aí, vai te mostrar os lugares que te dão desconto de verdade, então pagando esse aplicativo aqui, você vai estar tá ganhando esses descontos aqui, economizando um dinheirinho bom, né, porque se você de repente for utilizar mais de uma ou duas aqui, você tem um desconto bom e um que eu utilizo bastante é o do McDonald's, que com certeza aí tem perto da sua região, e aí você vai poder estar tá economizando aí 8 reais, que já faz uma diferença boa, a gente precisa ir de vez em quando, né então a gente vai estar tá economizando aí esse valor, quando você clica em ver loja você tem aqui outras opções aqui de descontos que você pode receber e aí isso aqui é tudo muito interessante e varia de região para região então verifica aí e aí eu acho que já vale a pena só você instalar esse aplicativo para poder ter esses descontos Bom, antes de continuar o vídeo já dá o like aqui eu vou esperar só um pouquinho para você dar o like já, já deu like então beleza vamos continuar bem aqui também a gente pode simular um tipo de cobrança que a gente vai fazer vamos supor que eu venda algum objeto eu clicando aqui em simular custos eu posso ver aqui quanto eu quero receber ou quanto eu quero cobrar. Vamos supor que eu queira cobrar R$100 de alguém. E aí eu continuo, clico em continuar aqui ele vai me mostrar a simulação. Se eu fizer é, através do QR Code, que aí você vai, a pessoa tem que ter o aplicativo também para ela poder te pagar através do QR Code. E ela me pagando com o cartão de crédito, a taxa vai ser apenas de 1,99%. Então vou estar tá recebendo aí R$0,98 Caso eu mude aqui para a point, se eu tiver a maquininha, é, vai ser um pouquinho maior. E ainda vai demorar um pouco mais, porque demorará 30 dias e a taxa será de 3,3%. E aí, vamos supor que seja por um link de pagamento que você vai é, enviar para a pessoa. Você vai estar tá pagando aí 5%, o dinheiro cai na hora, mas você está pagando esse, uma taxa bem alta para poder estar tá recebendo. Porém, uma solução muito boa de você está recebendo um pagamento, né, de caso, a pessoa, caso a pessoa te deva, e você precise cobrá-la através do cartão de crédito, porque através do cartão de crédito é muito mais fácil você receber um pagamento do que em espécie. Bem, e por último, o que eu acho mais interessante aqui, é que o aplicativo do Mercado Pago, você pode indicar tanto uma maquininha, caso você... É, conheça alguém que vá abrir algum negócio, né, você vai estar tá podendo ganhar até 150 reais, ou a pessoa que ainda não conhece o aplicativo, ó, você pode estar tá indicando o aplicativo para a pessoa para ela poder também receber esses descontos aí que variam constantemente, você pode ter desconto em boletos, em recarga de celular, né? principalmente em muitos locais aí em volta, em torno aí da, da sua residência, né que através do GPS vai estar tudo aparecendo aqui onde você vai poder economizar ainda mais. E para você ganhar esses 20 reais você precisa indicar outras pessoas. E essa pessoa precisa fazer a ativação da conta com o pagamento. Fazendo uma recarga de celular ou pagando alguma conta. Esse programa de indicação é muito bom porque as duas pessoas ganham. Então o Mercado Pago está dando 20 reais para cada um para cada pessoa que você indicar, então é muito interessante, é um valor bem alto que eu acho de grande valia, né? no meu caso aqui, ó, você pode ver que eu acumulei R$20 até agora de indicação, apenas fiz uma indicação, mas é um programa realmente difícil de indicar porque é um programa antigo, como eu falei, ele foi lançado em 2003, então... Muita gente já tem. Porém, não tem necessidade tanto de você indicar ele. É só a pessoa conhecer e saber dos benefícios que tem disponíveis aqui no aplicativo, né? Então esses descontos aí vão fazer uma diferença. Se você for juntando de pouco em pouco, você sabe que vai dar muito. Então eu acredito que seria, seja muito bom você conhecer que tem a possibilidade de ter mais descontos ainda. Então pessoal, esse aí é mais um aplicativo aí que tá te dando dinheiro. Seja para abrir a conta, caso você já tenha essa conta, ele não vai te dar esses 20, mas tudo bem. Ele vai te dar outros descontos que com certeza vão passar desses 20 aí. Como o exemplo que eu te dei, o McDonald's está dando R$8,00, então já é um dinheirinho bom. Você precisa fazer uma compra mínima aí de R$18,00, então você ganhou aí 50% aí praticamente, mais de 50%. De cashback que vai te ajudar bastante, entendeu? Então toda hora tem promoções assim, elas variam E aí você precisa aproveitar elas enquanto elas tem, né? Então isso aí vai te ajudar a economizar um dinheirinho Claro que como eu sempre digo, não de forma errada e Não gaste à toa só porque você está tendo um desconto Isso daí. relaxa que, que você não precisa gastar dinheiro assim então eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, é um pouquinho mais rápido do que costume. Espero também que você se inscreva aqui no canal, eu vou deixar mais dois vídeos aqui falando sobre cashback e outros aplicativos aí que, que te dão dinheiro aí para abrir conta principalmente, alguns mais não tão, tão tanto e uns não tão conhecidos como esse. E aí provavelmente você consiga realmente já ganhar um dinheirinho aí, uma grana extra com eles, beleza? Então eu agradeço você ter visto o vídeo até agora, então até a próxima, valeu!